Oh, Pimpinel, Pimpinel, ah? tu já viste o multimotorológico? Estou a ver aqui, ah. agora vê-se tudo no telemóvel. É, mas olha, temos de ter cuidado com os tsunamis, ah, exatamente, tudo. não vai nos atrasar a viagem toda, exatamente. não é? Estás a ver aqui esta zona toda, ah. é uma zona muito rica em tempestades, em furacões, em Exatamente, temos de ter muito cuidado porque o trenó não pode passar aí de maneira absolutamente nenhuma. Claro que e os, e os fismos? Auxilismos, também xilismos. tem que ter cuidado. Os furacões. E a neve, a neve, no Alasca. Pois, é de cima a lá para baixo. Tenham calma, tenham calma. Ó oh, rapaziada, nós já fazemos isto há tantos anos. Não era agora que nos ia atrapalhar, a conversa é Olha, nós preocupados. Nós temos uma aplicação que até depois de tudo planeado, se tivermos a andar e encontrarmos um furacão, uma coisa qualquer, desviamos e vamos para outro lado, depois voltamos lá. Não ah, se preocupem com isso. A aplicação ah, está aqui para ah, mesmo, Eles são muito atrapalhados. Mas olha, eu posso dizer: nós somos uma equipa muito profissional, ah, muito preparada, recebemos as listas, catalogamos tudo, verificamos se portam bem ou não, depois, enfim, preparamos tudo, diminuímos as prendas para caberem todas dentro do Tornó e depois vamos bem, bem, bem preparados com as nossas aplicações. Eu até. Nem precisava disto, porque já foi ministro há muitos anos. Mas, pô, tecnologia é outra coisa. <risos> Olhem, fiquem bem. Pessoal, feliz Natal para vocês. <risos>